Ah, agora vai ter dois pra você. Craquete, gravando, hã? Fala pessoal, mais um Deote na Austrália começando pra vocês. Hoje a gente vai falar do porquê de Brisbane. Nossa, eu não sei nem o que eu tô falando nesse vídeo, mano. Ah, tá. Fala pessoal, nossa senhora, não consigo. Ah, fala pessoal, hoje mais um. Fala pessoal, mais um The Watch na Austrália começando pra vocês. E hoje eu vou falar o porquê. Porquê Brisbane é a melhor opção pro centro de câmbio aqui na Austrália? Tá interessado? Fica comigo e check it out. Então, começando nos começos, antes que vocês que estão em Sydney, Melbourne, pretendendo ir para outras cidades, comecem a me xingar, calma, ok? Este vídeo é para falar alguns pontos que são importantes na visão de um estudante, do porquê que Brisbane é uma melhor opção para você vir para a Austrália no começo, beleza? Beleza! Primeiro de tudo, o clima de Brisbane. Aqui se chama Sunshine State, o estado de Queensland, se chama Sunshine State, que é um estado ensolarado. Então, como eu já falei em alguns vídeos, a... O estado em geral eles têm mais de 280 dias de sol por ano então um, é um lugar que praticamente não chove tá apesar de estar chovendo pelos últimos 10 dias isso não acontece regularmente tem muito calor aqui, é bastante úmido, então a gente tem esse negócio com o clima de Brisbane ser bastante parecido com o Brasil, né? Dependendo de onde você está no Brasil. Basta, você é do Sul, obviamente, né, Tchê? É um pouco diferente, porém, o clima do Brasil é um clima tropical e aqui o de Brisbane também, então é bastante calor, bastante úmido. Então, pra você que gosta mais de calor, Brisbane, com toda certeza, é uma melhor opção. Mas vamos ao que interessa, o custo de vida, cara. O custo de vida aqui na Austrália, é um pouco alto, tá? Então, se você for comparar Sydney, Melbourne, né? Essas cidades que são um pouco maiores e mais consolidadas, o custo de vida lá vai ser muito maior do que o custo de vida que você vai ter em Brisbane, que é uma cidade considerada de interior, digamos assim, né? Então, uh, por exemplo, o custo do aluguel aqui em Brisbane... Ele acaba sendo muito mais barato do que o custo de aluguel em Sydney ou Melbourne, tá? Uh, peguei alguns dados nos, nos, nos sites, né, no realestate.com e tudo mais. Uh, aqui em Brisbane, por exemplo, onde a gente mora, a gente tá mais ou menos 2km do centro da cidade, tá? E aqui no nosso apartamento a gente paga 380 dólares por semana. E é mais ou menos a média que você vai pagar para morar em West End, né? Então 380 dólares por semana, aí você dividir com mais uma pessoa, mais duas pessoas, o aluguel fica até barato para cada um, né? A, a diferença, na verdade, é que você alugando um apartamento desse em Brisbane, você vai pagar nessa média 380 por semana, 2km da cidade. Em Sydney, acaba chegando a 580, na mesma distância. Então, se você morar 2km do centro de Sydney, você vai ter apartamentos de 500, 600, 700. Então, você acaba pagando aí de 200 a 300 dólares a mais em Sydney para morar na mesma distância que você tem de Brisbane para o centro da cidade do que Sydney para o centro da cidade. Tá, isso não é o DO de falando, tá? Isso são dados realmente do realestate.com.au. Então, para você que tá pensando em guardar um dinheiro e economizar um pouco, Brisbane com toda certeza é uma melhor opção. Se você tá vindo on a budget ah uh, né com, com pouco dinheiro ou, ou pensa em economizar e tudo mais, a uh, Brisbane com toda certeza é uma melhor opção pelo custo de vida ser mais barato, né? Os salários eles são praticamente iguais. Né, de Sydney, Brisbane e Melbourne, e aqui você gasta um pouco menos. Então você tem aquela sensação de você ter uma qualidade de vida um pouco maior aqui em Brisbane do que eu vejo a galera em Sydney e Melbourne, né? Uh, outra coisa que eu ouço bastante é Ah, ótimo, mas pô, eu tô com medo de ir pra Brisbane porque falam que não tem emprego. Eu ouvi a semana passada uh, um grande amigo nosso que foi fazer um workshop na Twizy falando justamente sobre hospital e empregos, etc. Falando que na verdade não é que tá faltando emprego em Brisbane, tá faltando mão de obra qualificada, e gente querendo trabalhar, tá? O que eu já vi de gente aqui, tipo, ah, é, eu contratei o tal do brasileiro, aí o cara não foi, ou ele atrasou, ou ele fez um serviço meia boca, e aí esse cara que fez um serviço meia boca, que atrasou e tudo mais, é justamente o cara que vai virar pra depois pra vocês e falar que não tem emprego. Então, tipo assim, não é que tá faltando emprego no país, tá faltando mão de obra querendo trabalhar. E assim, não me entendam mal, o brasileiro chega aqui e é super esforçado, o Brasil, todos os brasileiros que eu conheço aqui, na né, grande maioria, são pessoas esforçadas, são pessoas que vão atrás, são pessoas que correm, que lutam, que brigam pra poder ter o seu, o seu lugar ao sol aqui na Austrália. E... Tem também a galera que não faz isso, né? Tem muita gente que vem pra cá e... Ah, eu vou trabalhar ali no dishwasher ali, mas não consegue lavar a louça. Ah, eu vou trabalhar de garçom, mas não consegue entregar um prato, ou tá um pedido, né? Então isso, isso vai influenciar bastante, né? No, no que vai acontecer com você aqui na Austrália, né? Principalmente o nível de inglês, cara. Se você tá vindo pra um país que fala inglês, você tem, obviamente, que falar inglês, né? Então eu ouço muita gente com aquela ilusão, né, tipo assim, cara... Eu não falo nada de inglês. Vai ser fácil arrumar emprego? Porra, lógico que não, né? Não que também vai ser impossível, né? Você vai conseguir arrumar empregos onde você não precisa falar inglês, como cleaner, dishwasher, coisa que você não precisa falar inglês. Mas, pô, pensa comigo, um australiano que vai pro Brasil sem falar português, vai ser fácil dele arrumar emprego? Não, né? Então vocês têm que vir para cá com a ideia de que vocês têm que primeiro falar o inglês, né? E também saber trabalhar, né? Não fazer um serviço meia boca, né? Então... Cuidado com esses negócios de ah, não tem emprego em Brisbane, etc. Tem emprego sim em Brisbane, em Sydney, em Melbourne, mas o que tá faltando gente qualificada para poder fazer esses, esses serviços, beleza? A comodidade. A comodidade de Brisbane é muito diferente das comodidades que você tem nas outras cidades, tá? A Brisbane é uma cidade pequena, né? Então, você vai morar muito provavelmente no centro da cidade quando você vier pra cá, porque todos os brasileiros, a grande maioria, vem pra cá e mora no centro da cidade, né? Então, a comodidade de você morar próximo das escolas é sensacional, porque... Se você pensar que você está morando no centro da cidade, gastando pouco, indo para perto das escolas que você não tem que gastar com transporte, isso é ótimo. Em Sydney, para você gastar menos, por exemplo, você tem que morar fora da cidade. E para morar fora da cidade, você gasta com transporte. Então tem essa relação entre você ter uma comodidade maior aqui em Brisbane e uma qualidade de vida um pouco maior. Na minha opinião, eu acho muito melhor isso, né? de você poder morar próximo né? das escolas e de onde você tem que ir todos os dias. Então para mim, Brisbane tem essa comodidade, tá? Então isso, uh, isso faz toda a diferença, você morar até um raio de 2km ali do centro da cidade. Isso faz toda a diferença na sua vida aqui no intercâmbio, com toda certeza. Aqui em Brisbane você aproveita um pouco melhor o seu tempo, por quê? Uh, como eu falei, você morando perto das coisas que você tem que fazer, você gasta menos tempo no transporte público. Eu acho isso maravilhoso, demorar 15 minutos para chegar daqui de West End até a City, que é o bairro do lado onde a gente está morando, eu acho maravilhoso não ter que ficar uma hora no ônibus, já ajuda muito meu dia, né? Uh, e para finalizar, em Brisbane, tudo que você precisa está concentrado na City. Então, uh, muito raramente você vai precisar de alguma coisa que não tenha na City. Então tudo isso faz Brisbane ser uma melhor opção para quem está buscando esse tipo de vida, uma cidade menor, com chances de emprego, uh, com boas oportunidades para trabalhar e estudar, né? com boas escolas, uma cidade que eu recomendo muito para vocês de ser a primeira opção de escolha. Tá? Uh, obviamente que sempre tem também a chance de você mudar de cidade. Né? É bom que vocês escolham escolas, por exemplo, que tem nas duas cidades. Vai que você não gosta de Brisbane e quer mudar para Sydney, você tem essa opção de mudar para o campus de Sydney ou o campus de Melbourne, né? ou, ou Gold Coast. Né? Então vale sempre a pena você tomar esse cuidado e ver se tem campos nas outras cidades também, isso pode fazer toda a diferença no seu intercâmbio, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho aqui porque agora o YouTube não tá mais distribuindo os vídeos da forma que deveria, então clica no sininho aqui embaixo para você poder receber as atualizações quando eu subir vídeo e é isso, a gente se vê num próximo vídeo, beijo de ótimo pra vocês e tchau!